Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui os livros que chegaram do Senado Federal, que é uma livraria onde você compra os seus livros online e eles enviam bonitinho para sua casa, ó. muita gente não conhece o serviço, eu vou mostrar para vocês como que chegam os livros, no caso eu comprei bastante aqui, deu para ver o tamanho do pacote. No caso, os livros que eu comprei, ó. Todos são muito baratinhos mesmo, tem aquele preço de 5, 6 reais, ó. São livros atualizados. material referência para você estudar para concurso caso você não consiga mexer com livro digital com PDF olha esse daqui é um dos mais esperados ó Código Penal que eu queria muito Código Civil Parece... Toda essa compra aqui deu um pouquinha coisa a mais do que 50 reais e são ótimos livros. Eu gosto muito de consultar a legislação pública, ó. muito bacana, recomendo.